E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Sr. Titia, trazendo mais um vídeo do canal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Seguinte, rapaziada, hoje eu trago pra vocês um vídeo de evolução aqui no DTX World, dele na descrição, beleza? Pra vocês virem entrar. O mic dele quer ver com o URL curtada pra você poder me ajudar e ter um mic normal pra você que não quer é, perder tempo, ah, assim, não, vou ajudar esse cara, não. Eu já quero entrar no DTX né? na minha foto, é isso. <risos> então, o mic vai estar tá aí, beleza? Se você quiser dar uma moral, mesmo que você for entrar pro outro mic, só um clique aí, ver o anúncio já vai estar tá me ajudando demais, beleza? Se você tornar um membro aqui do canal, você vai ter umas vantagens aí, só se tornando membro para descobrir essas vantagens e mano, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho de notificação, bem? a gente poder quer, continuar com essa evolução essa aqui, essa evolução é, vai é, depender de vocês, se bater uma quantidade de 80 likes aqui nesse vídeo, que eu vou trazer a próxima, mano, só que bater 80 likes, se bater 50 likes eu posso até trazer a próxima, essa meta é 80 likes mas vamos tentar 50 para gerar uma motivação para fazer mais vídeos de evolução beleza? É verdade! Então, enrolação vamos mostrar com um aqui pra vocês, que deve ser Senhor Tietê Mas antes disso, entra aqui na minha sociedade Que é moleque de detalhe, empresa, É uma sociedade que eu criei aí pra gente poder jogar Acabou de entrar o mano aqui o queijo tudo bem, né? Então, aí, vamos querer fazer uma evolução legal pra vocês. E, mano, eu já quero mandar um salve aqui pro meu mano, Ian porque já me ajudou nos itens aqui. Ele me mostrou o servidor, ele me ajudou nos itens aqui. Pô, não, tia, faz aquela evolução negada. já fala, hum, menino da mandioca é grande. Então, cara, chega aí pra vocês verem, porque, tá, mano, ó, pra vocês verem. Eu, ó, ele já mandou aquela fantasma de vidro. O dano dessa arminha, meu filho. não é fácil, pegarão, né? Não sei disso. Olha o dano disso, cara. 370. Olha o ataque e defesa disso, 2K. 2K é 250, é 12, pior. Já tô com as coisinhas aqui, colarzinho aí, ó. De 100%. Hum, a gente vai estar bonito e cheiroso aqui, meu filho. Nossa, não brinca, meu parceiro. Já vai começar fazendo o que? Ó, colocando o um colarzinho. Colocando, que ver? Bem o... a bolha, pra falar a verdade. E o colar. Ele, ó, o colar. colar. Vou colocar o escudinho aqui também, já para ficar daquele Coloca O avanço aqui, hum. vamos tentar passar esse avanço para o nosso para nossa espadinha aqui. um PC, galera. Esse vídeo vocês vão se surpreender porque o objetivo aqui vai ser pegar e PC. Mano, como forma de retribuição, por favor, deixa o seu like, porque eu vejo que muita gente assistiu os vídeos. Não deixa o like, isso é uma coisa muito humilde que você faz da sua parte, cara. Like aí pra nós, não custa nada, mano ah, Deixa eu ver aqui Não tem como a gente trocar, então Vamos começar aqui com a evolução da espada Mesmo e vamos lá, né, galera Não vou acelerar o vídeo, não vou colocar ver, Aquelas musiquinhas igual eu fazia antes Porque o YouTube pôs no meu pé por causa disso, mano Daí tem uns um problemas aí Que o vídeo não era monetizado, não tinha como colocar anúncio E nada, beleza? isso se você assiste um vídeo aqui que tem anúncio, mano Assiste o um anúncio, cara, não custa nada, mano Porque, The Tank é um negócio assim que, quer ver, é avantajado na, na condição de monetização, entendeu? A gente faz vídeo porque, quer ver, agrada, agrada os inscritos e também, quer ver, como tá em quarentena, vamos produzir. <risos> então, deixa o like, beleza? Eu quero ver muito like aqui, vocês me perdoam se eu ficar pedindo muito like, porque, tipo assim, a gente pedir like, galera, a galera aqui do canal é assim, a ah, 80% que assiste o vídeo, não é inscrito no canal. Também não deixa o like, isso que eu não entendo, eu lá no YouTube Studio pelo celular também Daí eu fico vendo aquilo eu fico pesando O uh, que a galera fica arrumando mano, deixar o um like não vai matar ninguém E beleza né, vamos lá Já vou colocar mais 12 aqui, será que a gente consegue colocar dourado? É, eu vou colocar full 12 a continha para depois dourar vamos ver se a gente consegue fazer isso tudo aqui Esse vídeo ver vai ser um vídeo longo, beleza? A galera tá apoiando os vídeos que tá saindo no canal um vídeo de PVP, uma negada meteu dislike lá, mano. Os caras tá achando que eu sou profissional de PVP, eu vou jogar é, PVP de costa tem que ver cabeça pra baixo, não, mano. É assim também, não, meu filho. Quer ver? Eu tô jogando de tanque agora, eu falo assim, é, no PVP. Então você vai ter que ver, calma, sua, sua coraçãozinho aí pra deixar o dislike, viu? Deixa o like, meu filho. Deixa o dislike, não. Assim você vai te entrar em depressão aqui, ó. E quando entra em depressão, a mandioca cresce mais. Daí né? sua mãe vai falar: Credo, esse menino também tá pegando mandioca demais, meu filho. não É o Tietchan, meu filho. Fazer o quê? Galera, lembrando bem, né, mano? Isso aqui é só as zoeira E também tem meu canal aí de live, né? Pra vocês apoiar lá, assistir umas liveszinhas que eu vou fazer. Assiste lá porque tipo assim, vamos ver se a gente consegue bater uns 2k de inscritos lá. Esse canal vai. O foco vai ser de D também, mano. Mas Mais pra frente eu vou trazer vídeo relacionado a outros conteúdos aí, beleza? Mas o tipo, que tá sendo DD Tank, até eu fiquei querendo montar um set que me agrada, é que também roda os jogos, porque tem Minecraft aqui, tô a fim de gravar Minecraft pra vocês, mas eu não sei se eu faço isso, cara, porque talvez afeta as visualizações do canal. Não é um conteúdo assim que a galera apoia joga Didi Tank sabe? Eu prefiro mais DDTank mesmo. Esse o canal não é foco Didi Tank não, mano. Vai ter mais vídeos, tipo assim, estilo aí. Por que que eu fico conversando assim com vocês, galera? Pra, tipo assim, poder evoluir e vocês entenderem, quer ver? O que eu tô tentando dizer aqui, porque muita gente que me pergunta por que bravo gravo Didi Tank não foco em nenhum outro jogo. Muito para que tem canal grande, mano. Vem cá no canal e nossa, velho, são um conteúdo que tem mais público. Não sei, o que você tem um no YouTube e tal, eu entendo, mano, que os caras querem ver, tá tentando querer ver, me dá uma dica, tá tentando quer ver me, tipo assim, me formar para ir pra outro jogo, eu tenho futuro no YouTube. É Mas vocês têm que entender um negócio, galera. Você que ver a função de gravar outro jogo, tem que ter um computador bom, mano. Se a tiver um computador bom para edição e para fazer os vídeos, os FPS ficar de boa, mano, não tem condição de fazer vídeo, mano. O Dank, é os FPS fica normal, não trava. E, ó, você assiste o vídeo quer ver. 720, é, 720p até 1080p, mano, de bom, em HD é suave, mas os outros vídeos não dá pra fazer isso aí, porque o PC quer ver, não colabora, tá ligado? Por isso que eu tento que explicar, sempre eu tentei explicar isso aí, mas muita gente não entende, talvez, quer ver, seja porque não assiste o vídeo até o final, ou também, quer ver, ver o que vê a capa, ver o que vê a edição, daí fala, não, que cara lá tem, mas não assistiu a explicação, então tô tentando explicar aqui pra vocês uma coisa idosa sabe? E já conseguimos colocar, que ver... Quer dizer, eu consegui colocar mais 12, roupa, chapéu e também a espada. Agora vamos tentar aqui no escudo. Espero que fortaleça mais 12 aqui nem tudo. Essa versão é boa, mano. Porque, tipo assim, a é super pedra aqui. Bem facinho, você consegue. Cupom aqui também você consegue demais, mano. E esse DDT que tá top de jogar. Não é que ver, madeira cara. Não é que ver, tipo assim... Nossa, os caras me pagam pra divulgar. Porque ninguém faz isso, não, galera. É bem errado. Mas, tipo assim, esse que eu acho muito top, mano. Pelo fato dele de ter muito. Não ser fácil de. A galera quer ver que é noob ou que também é hard pra jogar. Fala assim, que é... É, pega que ver. FC é fácil, sabe, as coisas tudo de cor. Também fica muito mais forte. E os que é noob também fica forte pra poder que é enfrentar os o hard, né? Eu... Aqui deu pra entender. <risos> Mas beleza, coloquei mais 12 aqui, ó. Minha bonita, meu parceiro. Ô oh, mano, eu, oh, vocês não pegam o Tietchan aqui não, filho. Vocês não brigam comigo não, parceiro. Que ó, que eu pego vocês aí uma parada sem dó, meu parceiro. Entra aí ó, que você vai ver o Tietê arrombar você, <risos> tá ligado? Não, mas beleza, né? Vou tirar a asa aqui, colocar nosso escudo aqui. Também tem uma embrama aqui, Vou colocar isso aqui por 10 dias, isso aqui permanente você tem como transferir em brando, mas eu acho que não tem como o triste por é daqui de 70 né 10 dias já estamos aí pegando um atributo legal vamos abrir isso aqui isso isso que é o início da evolução quando eu pegar mais itens eu vou, vou ir para vocês aí ó hum, deixa eu ver aqui já ativa as ilustração Fica um bonito, cheiroso tá ligado? quiser a voz Acorde o balote meu. E, ó, Aqui ó Vamos ver aqui vem aqui, nós. aqui dá pra ativar Aqui nós ativa Vocês me falam galera Vocês estão gostando desses vídeos assim que eu não tô pegando E na edição Focando mais que eu Fazer o vídeo se você estiver curtindo, mano. Só fala, meu parceiro. DGG. E... Enfim, não sei se a gente já pode usar isso aqui. Sem poder, a gente vai... Ótimo. Dourar. Ah, pode. Não, esse daqui. Vamos ver se a gente... Oxi. Ah, tem que colocar avanço sim. Quer o quê? que? eu Dora? Né? Tem como aqui, ó Faz aquele negocinho que é bonito assim, ó Só o click, mano Igual se eu tivesse que ver Dando dedada, né, alguém Fazendo um exame de próstata Nossa, meu fim ali ia aguentar meu pai eu Ia chorar Ó, ter click. Quem joga Minecraft, Já sabe como que é ter click, ó Da é cremoto, é bonito, é o cheiroso você Aí, vamos lá Já colocou o avanço 1 se a gente consegue pegar mais avanço aqui nessa desgrama. Ih, mano, minha continha aqui, já na primeira evolução, eu já tô assim, imagina o que mais pra frente, galera. Pegada vai falar. Que é isso, tchet? Faz esse comigo vai fazer o vou falar, Não tem um dó de miseráveis que me enfrentam. Ó, oh, vai Vou dar uma olhada na conta do menino, avança o 5. Vai querer peitar mesmo? Sério? Vai querer peitar? Não, não, não nem fala muito. Pra vocês entrarem, eu só entra com o que foi pro titi, tá bom? Tá bom? Nem vou falar muito, porque o titi que veio é humilde. Vai deixar você entrar, vai deixar você que ver avisar um pouco que veio a mandioca, para depois que veio eu entrar no seu. Porque o titi é assim, ele é humilde, até certo ponto. Pra você pisar na bola. Mandoca entra e, nossa. <risos> ah, É grossa Ah lá Depois a gente consegue aqui colocar tudo gold Nossa buff, Wolf com demais Saí na rua aqui, vou até até um grito aqui O titio é foda meu parceiro Não pega não, não pega não Aí um pouco de 160 Passando na esquina, metendo a mandoca E câmera lenta. Ah, tá que é mais piote. Ah não liga comigo não ah, meu filho, pode espalhar tudo também, não? Daí você tem esse é jeito, você vai fazer eu chorar. Chorar aqui, que ver? Lágrima de crocodilo. Hehehehe. É, tô zoando. A coisa que eu falo aqui é que vocês aí, né? Caraca p... da quarentena. Arrei ah, demais, meu filho. tristeza, pô. foi tudo. Ô, miseria. Vamos dividir esse CP aqui, ó. Quero grana, quero que <risos> Grana, Não, eu queria. Eu sou. vamos usar tudo, né? meu 51 fazer o que, né? A vida. Só tipo assim, usar. deu pra dividir, mas enfim. Tá bom. <risos> eu vi um pouco com essa roupinha aqui, galera. Muito engraçada, mano. Na moral. Cadê? roupinha aqui ó fiquei na rainha mano ouviu lá os caras de, cara de onda ômica essa roupinha mano meu horrível, nossa eu vou te falar um negócio esses caras também não tem que inventar não eu vou ter que fazer muita instância mano na moral muita instância mesmo é, ativando já umas coisas legais aqui ó eu vou... essa evolução vai ser top não sei esperar o vídeo bater uma, uma quantidade de views legal o vídeo de divulgação para depois é, trazer essa evolução para vocês se a evolução sair, eu já vou ter preparado outro pra vocês, beleza, galera? Esses espíritos de luta eu não vou... Vou ir aqui com vocês porque... Isso dá um trabalho, mano. Vou falar um negócio. Daí eu vou deixar pra eu evoluir aqui e ver. O que mais? Vem é, aqui. Na próxima evolução eu mostro pra vocês, eu evoluo em isso. Esse que é tá um sentido evoluir agora. Vamos ver que que serve, pra que que serve isso aqui. Hum... Interessante. Pedras. Vou colocar uma pedrita aqui ó. Ah, Beleza Se você está assistindo até esse momento deixa o like por favor Aquele modo Dá uma moral ai pro titi Nossa, só devo colocar 7. Essa evolução aqui vai ser um pouco muito pobre, hein? Mas beleza né? Deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui, abrir isso aqui. Tem as pelas também pra colocar, né? Tem umas coisinhas aqui legal. Só não trava pra nós, aí vai ficar uma maravilha se não travar. Esperar, né? Mano, lembrando, galera, se vocês puderem ver, me seguir lá no Instagram, segue lá, mano. Se você tiver uma conta aí no Instagram, lá onde que eu vou fazer? Assim, é, vou fazer umas coisas lá relacionadas ao DDTank. Eu quero ter um público lá pra poder, ver, movimentar o Instagram. Tá paradão, mano. Tem 20 seguidores. Eu queria pegar uns, pelo menos uns 100, cara. Tem, cara, isso é bom, mas. Fica pelo menos uns, ver, uns 100, 200 seguidores lá. <risos> é, é. Também tinha saudade, quando o povo me dava o dinheiro não ia pra descrição. <risos> eu vou fazer saudade quando eu clicava no link, e ia direto pro DDTank. Mas eu vou pro DDTank me pagar, que você vai clicar, vai direto pro DDTank. Mas você não me dá um real, meu filho, vai ter de entrar aí no link aí, ó. Esperar 5 segundos. Não vai matar ninguém. Eu vou ter que dar um corte aqui porque travou. Eu voltei aqui a gravar, galera. O que aconteceu? que é? Bugou aqui, né? Dá é pra roubar os espíritos de luta. vou dar uma acelerada no vídeo. Gente, vai ter como não, hein? Será que agora não abriu. Até o próximo vídeo mesmo. Hum, deixa eu ver aqui. vamos colocar o potencial isso aqui é tipo onde? 800? é doido parceiro é como colocar aqui né? negócio vou aqui Eu vou usar o um macaco. Pensa aqui, bato do macaco aqui também. Pensa aqui no. Oh, estorico, ele... tá muito bom É, basicamente é quando vai ficar assim, galera. Né? Deixava assim. E aí no próximo vídeo eu venho e vou, eu, eu acabo de evoluir ela pra vocês. Não tinha muita coisa pra evoluir aqui. Até tem, né, que eu divulgo de luta. As cartas aqui também. Tem carta também. Tem carta? Aqui no Shopping você vai me essas cartas? Eu já coloco aqui pra vocês aqui, já. Hum, baú. Tem baú com medalha. Baú de fã. Tem mano. Um baú de medalha. Vai ser esse o vídeo mesmo, galera. Ah tá. Vamos comprar os negócios aqui. Olha o que mostrando Vou fazer só uma evolução aqui devagar, porque eu tô... vou fazer essa evolução muito grande e a galera não assiste tudo. Beleza, vou abrir as cartas aqui. Ó. Como é que eu consigo pegar um? Deve ser bom. As experiência das cartas. Deve eu pegar um atributo até legal. Não uma pausa no tempo. Não o vídeo. Aí eu não vou continuar essa evolução. Vou, ser, vou continuar essa evolução. Mas se vocês apoiarem muito. Eu posso continuar no próximo vídeo. Vai ser a primeira evolução. Desse que... Vai ser a primeira evolução desse... desse que apoiar. Vai ter Realmente é esse vídeo galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí. Beleza? Vamos ver se a gente consegue bater pelo menos uns 80 likes aqui. 50. Fica com esse vídeo. Se você for novo, assistiu até o momento. Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho. Comenta aí o que eu posso estar evoluindo. O que eu posso estar fazendo? Também entra na minha sociedade, no Se quiser se tornar um membro do canal, para ter uma aí. Fica o DDTank tá na descrição, beleza? Se você quiser querer entrar aqui na sociedade, é essa daqui, beleza? Véio? Tamo junto, próximo vídeo. Um abraço, senhor Tchai. Falou!